Vou tirar isto, porque senão é uma grande confusão. Vou tirar aqui a máscara. para a fazer aqui um bocadinho de confusão para estar a falar. Para não chegar a distância... Uh, temos também a distância do, a separação da máscara. Eu gosto de, de, de comunicar e, e o mais diretamente possível. E, e assim fica, fica mais fácil. Um, vou, vou só aqui fazer... Encher um bocadinho de isso, como se costuma dizer, enquanto, enquanto começamos a ver aqui algumas pessoas, enquanto começa a perceber que temos mais algumas pessoas uh, connosco. O live hoje, como foi anunciado, é sobre objeções, é um live para, para, para profissionais do setor, essencialmente. Obviamente, sendo um live, qualquer um pode, pode um, estar presente e, e, e assistir. Um, no entanto, um, é, é, é focado em profissionais do setor imobiliário, profissionais de, de, de mediação imobiliária e, um, muito especificamente, em quem queira angariar. Um, o, isto é, é um tema, que, é um tema que, eu, que eu gosto muito, é um tema que, que me que mexe muito comigo, quem trabalha mais perto de mim sabe que eu gosto muito de fazer estas formações, gosto muito de fazer estas apresentações e gosto muito de, de trabalhar as, as, as objeções, porque acho que é a parte mais importante de, de serviço ao cliente e, e é por isso que estou, estou a fazer aqui este live. Isto normalmente era feito com a, com a minha equipa, numa, num zoom fechado. Uh, numa altura em que uh, o setor uh, e a indústria imobiliária está a precisar tanto de, de, de vibrações positivas e de, de apoio, eu achei que faria sentido alargar isto uh, a, a todas as pessoas que quisessem ouvir e portanto partilhar a minha experiência, os meus conhecimentos uh, e uh, aquilo que eu sei fazer com, com todos. Um, e é por isso que, que, que aqui estou. Vão, vão deixando os vossos comentários, as vossas, uh, as vossas mensagens os vossos gostos, as vossas partilhas uh, também por aí, uh, é sempre bom perceber que há, que há interação. Uh, vocês veem, mas eu não vos vejo, só, só quando colocam aqui um boa tarde, um olá, um, uma pergunta, é que eu posso perceber que há do outro lado uma pessoa que, que quer ouvir e, quer, uh, e que está a participar nesta, nesta conversa. Uh, então, o, o, o tema de, de objeções, eu tenho aqui duas, duas, duas questões que pretendo abordar. Um, a, primeira, a primeira delas tem a ver com, um, tem a, ver com a angariação um, de imóveis fora de preço. Um, e hoje de manhã eu estava a conversar com uma, com uma, com uma colega uh, que falava comigo sobre uh, se devia ou não angariar um imóvel que está em que o proprietário lhe disse você pode vir fazer a angriação, mas eu quero eu quero 950 mil euros e portanto escusa de, de, de fazer estudos de mercado escusa de me apresentar análises comparativas de mercado porque o que eu quero é o que eu quero e é isso que é, é, é esse o preço que vai ser de venda e ela perguntava-me o que, é que, o que é que eu achava em relação a isso e esta é uma das objeções mais frequentes não é bem uma objeção é que mas é, que é, eu devo angariar a qualquer preço ou não? E a resposta que eu vos tenho que dizer é, no meu entendimento, não. No meu entendimento, não devem, não devem cometer esse erro. Não devem fazer o, o, a angariação independentemente do, do preço. Porquê? Porque não faz sentido. Se vocês angariam fora de preço estão uh, a transmitir coisas muito erradas para o, para o, o proprietário. A primeira coisa que, que, que eu acho que estão a transmitir errada é que estão um, a transmitir ao, ao cliente proprietário um, a sensação, estão a criar expectativa, mesmo que seja a nível inconsciente ou de subconsciente, de que vão conseguir vender. Uh, porque quando vocês aceitam um imóvel que está fora de preço, um, fora daquilo que nós entendemos que é o preço do mercado. Eu já vou falar um pouco mais sobre isto. Um, porque pode aparecer alguém, porque pode aparecer um interessado, porque se eu não angariar alguém, angaria, estão, estão a dar um tiro no pé. Aliás, estão a dar um tiro em cada pé. Não façam isso, é um erro. É mesmo, mesmo, mesmo, mesmo erro. Um, sejam, sejam profissionais e façam aquilo que devem fazer, que é uh, respeitosamente, declinar a angariação. Não fiquem com essa angariação. Uh, apresentem o vosso estudo de mercado, apresentem a vossa análise comparativa de mercado, como, como, como lhe chamam, e uh, digam ao cliente, eu não vou conseguir servi-lo, uh, eu não vou conseguir ir ao encontro daquilo que são uh, as suas pretensões, e não vou conseguir vender o, seu, o imóvel por esse valor. Neste caso específico, em que, em que o cliente diz, não, mas eu quero 950 mil pelo, pelo imóvel. E a, a, a colega foi fazer um levantamento dos imóveis... Uh, que, que existem no mercado, que é o que deve fazer, deve-se colocar nos, nos, nos, nos pés, nos sapatos do, do, do comprador e imaginar que vai comprar uma, um imóvel com aquelas, com aquelas características, com um determinado orçamento. E o que é que ela vai encontrar? Vai encontrar uh, imóveis que são um, por valores muito mais baixos. E a pergunta, que, e aquilo que vocês têm que transmitir ao vosso cliente proprietário é, senhor proprietário, eu for comprado, se o senhor for um comprador e tiver cinco ou seis propriedades semelhantes uh, uh, uh, à sua, com as mesmas características, obviamente não são a sua, a sua propriedade é única e todos nós sabemos isso, mas se tivermos propriedades com características muito semelhantes, com mais ou menos a mesma área, dentro de localizações iguais ou próximas, com mais ou menos, neste caso era uma lombardia, com, com um lote de terreno semelhante, com um tipo de construção ou de acabamento semelhante, porquê é que um comprador vai pagar mais... 100, 150 ou 200 mil euros pela sua casa, só porque a é sua, informá informal, mas isso não é razão suficiente. A sua casa tem, de facto, características únicas, é, de facto, uma propriedade única, como todas as outras que estão no mercado e que, neste caso, concorrem com a sua, são únicas e, como tal, não faz sentido, nenhum sentido, estar a fazer, a fazer uma... Uma uh, estar a fazer uma agressão com um valor, um valor muito acima. O que é que eu recomendo, o que é que eu acho que vocês devem fazer, e foi o que eu recomendei é, é, é esta prega é, hoje de manhã, na conversa que tivemos, que é o que devem fazer é apresentar um estudo de mercado. Uh, o mais uh, abrangente possível, o mais, uh, com uma amostra maior possível, nem sempre é fácil, eu sei que nem sempre é fácil encontrar uh, 15, 20, 30 propriedades, às vezes não é nada fácil, se não tiverem arranjo em 4 ou 5, no mínimo uh, para apresentar ao, ao proprietário, diz, Olha, ouça, de acordo com, a, com esta análise, de acordo com esta comparação do mercado que eu, que eu faço agora, com este levantamento neste momento do mercado, a sua casa vale, neste caso valia 650, 700 mil euros. Vale 700 mil euros. Não faz sentido eu aceitar a sua casa por 950 mil euros. Ah, mas então eu vou entregar o seu colega. Desejo-lhe muito sucesso e vou continuar em contato consigo. Vou continuar a acompanhá-lo, vou continuar a dar-lhe as minhas sugestões, vou continuar, eventualmente, a apresentar um, novas uh, análises de mercado mais para a frente para podermos perceber como é que o mercado está a evoluir. E desejo-lhe mesmo sucesso, desejo-lhe mesmo que tenha sorte com a sua pretensão de vender o imóvel por 950 mil euros. O que eu lhe tenho que dizer é que eu não lhe vou criar essas expectativas. Eu, Nuno Moraes Cardoso, não posso e não me quero colocar nesse papel que é de dizer, de aceitar o seu imóvel e dizer vou tentar. E você vai ficar a pensar, ah, mas que você está na Remax, porque a Remax tem é mais visualizações, porque isto, por aquilo, pode encontrar um comprador. Eu não quero criar-lhe essa, essa expectativa e, como tal, o que vou fazer é vou ter que declinar. Aconselho a pensar bem sobre o assunto, se o seu objetivo é vender, seja por qual for a motivação, então deve mesmo pensar que as pessoas não pagam mais porque a casa é sua, não pagam mais porque você precisa do dinheiro, não pagam mais porque você acha que isso é o que a casa uh, merece, não pagam mais. As pessoas pagam aquilo que uh, o seu imóvel vale em determinado momento. E sim, ele, ele vai variar. E portanto, esta, esta é a minha recomendação. Um, e depois façam um acompanhamento, que é, que é outra coisa, que é um cliente que não se angaria porque está fora de preço, é não se angaria neste momento. Porque se vocês fizeram um bom estudo de mercado, e aí têm que, tem que, tem que ser profissionais, não é? Têm que fazer levantamento, têm que procurar. Se estão na Remax não podem procurar só na Remax. Se estão na Sentry não podem procurar só na Sentry. Se estão em qualquer outra marca não podem só procurar na vossa marca. Têm que fazer uma análise de todo o mercado. O que têm que ver é, tem que ver o mercado como ele está. Naquele momento, e há ferramentas para isso, há várias há, há vários, uh, ferramentas neste momento no mercado que permitem uh, fazer uma, uma, um, uma, uma vistoria, não é uma vistoria, mas é uma, um rastreio de todos os imóveis que estão, estão disponíveis e que vocês podem utilizar se não tiverem associados a uma marca eu vejo por exemplo aqui o, o, o Tiago Santos não está, não está lá Tiago, gosta de ver por aqui não está associado a uma marca grande mas que é um profissional que está no mercado já há alguns anos e que, que também faz estudos de mercado e que também pode pode fazer isso vejam os, os imóveis virtuais os idealistas, os casa sapos, vejam todos os, os motores de, de, de, de pesquisa de, de imóveis de, de, de, os portais de imóveis e vejam o que é que há comparativamente e apresentem ao cliente, uh, porque há ah, e é possível fazer a mostra. E depois façam o um acompanhamento ao longo do tempo. Façam essa esse seguimento ao longo do tempo para para dizer ao cliente, olha, isto é o que está a acontecer com o seu imóvel, isto é o que está a acontecer com o mercado, está está estável, está a subir, está a baixar. A, a minha recomendação é esta. Quando, quando uma segunda recomendação, quando ligarem ao, ao, ao cliente, passado três semanas, passado um mês, para fazer este acompanhamento, ou passar duas semanas, se acharem que três semanas ou um mês é muito tempo, uh, para fazer este acompanhamento. Uh, tenham cuidado com a abordagem. É muito desagradável e muito chato uh, eu ser um cliente proprietário, que estou a tentar vender a minha casa por um determinado valor, que tenho na minha cabeça uma, uma ideia, um, um, mas é uma mas é uma ideia minha, de vender um imóvel por determinado valor, e alguém me diz, uh, e, e entra, uh, a, a, a, como se costuma dizer, a juntos junto, e a dizer como é que está a correr a venda da sua casa? Quase tipo, ah, então, eu tinha razão ou não tinha razão? Não, não entrem por aí. Não é, não é bonito, não é elegante e, e, e, é uma, e pode ser uma forma de, de, de, de perderem definitivamente o cliente. A minha sugestão é que entrem numa perspectiva de colaboração, numa perspectiva de apoio ao cliente e... Para perguntar se está tudo bem com ele, com a família, como é que a correr as coisas. As coisas, não é como é que está a correr a venda do imóvel, porque o que vai levar é... é ele vai se sentir mal. Se lhes perguntarem por ele, pela família e pessoalmente, acreditem que ele vai... vai Vai seguir, vai seguir o caminho e vai, e vai vos dar. Uh, podem ter um complemento, podem ter dicas que podem enviar, por exemplo, um, um, um conjunto de, de sugestões para ele vender a casa mais rapidamente, uh, podem enviar, por exemplo, um novo, uma nova análise comparativa de mercado, uh, podem enviar uma série de coisas, agreguem valor ao cliente. A ideia é essa, é agregar valor. Não é, não é estar ali num braço de ferro em que vamos ver quem é que ganha e se eu ganhar é bom porque tu vais perceber que eu é que tinha razão. Um, o, cliente eventualmente vai perceber, o, o cliente eventualmente vai perceber que vocês foram os únicos que tiveram a coragem de lhe dizer senhor proprietário, eu lamento imenso, mas eu não vou trabalhar consigo nestas condições. Porquê? Porque você vai esperar que eu tenha um determinado nível de serviço, você vai esperar que eu tenha um determinado, um, determinados resultados e eu não, não acredito que vá que vai ter esse, esse tipo de resultados. Isto, nesta situação concreta que eu vos falei, que era uma casa em que, que vale 700 mil euros e que o cliente quer 950. Mas há outros patamares. Okay? E é sobre esses outros patamares que eu, também, que eu também queria falar, que acho que é importante. Que é, um, há patamares de, de, de, de diferenças que são, são aceitáveis. Um, e, e vocês têm que... De ser tolerante, se, se, se eu tenho um estudo de mercado que me aponta para 700 mil euros, como, voltando a usar este, este exemplo, uh, e o cliente diz que quer 730, 750, o que é que vocês acham? Devem aceitar ou não? Uh, uh, o, que é, o que é que vos parece? A, a, minha, a minha posição uh, pessoal, a minha opinião é que se a diferença não for muito grande, e isto é difícil perceber o que é que é uma diferença muito grande. 50 mil euros numa casa de 200 mil é uma diferença muito grande. 50 mil euros numa casa de 700 mil pode não ser uma diferença muito grande. Pode ser, se a casa estiver num limite já muito elevado de, de, de preço, já está mesmo no, no limiar do preço máximo que pode alcançar, uh, mas de maneira geral eu aceitaria. Se o cliente me dissesse, olha, eu gostaria de tentar uh, fazer uh, uh, a venda do imóvel por 750, eu... eu o cliente, se me disser, eu respeito que o preço possa ser 700, no entanto, eu quero tentar um pouco mais. No entanto, eu quero ver se consigo um pouco mais pelo imóvel. Eu acho que vocês devem aceitar. Eu aceitaria a angariação. Aceitaria a angariação e uh, o que eu vos sugiro é façam um compromisso escrito com o cliente. Um compromisso escrito com o cliente que diz Senhor proprietário, muito bem, vamos fazer a promoção do imóvel e iniciá-la com 750 mil euros. No entanto, uh, temos um compromisso já feito entre os dois que se, num prazo de 30 dias, não tivermos visitas, ou pedidos de visita, visitas e propostas concretas e sérias, então nós vamos ter que reposicionar o seu imóvel no mercado. E reposicionar o seu imóvel no mercado significa, obviamente, e aqui significa que vamos baixar o valor, o valor de, de venda do mesmo. Um, e porquê? Porque nós queremos, o nosso objetivo final é vender o imóvel e vender por este preço. Muito bem. Se quer, quer, quer testar o mercado por um determinado momento, é aceitável. Percebam isto, é mesmo aceitável. Se vocês estiverem na, na pele do, do cliente proprietário, vão querer fazer o mesmo. Uh, isto acontece sempre. Se eu tiver um, um objeto em segunda mão para vender, um carro, uma casa, eu vou querer tirar o máximo possível. Eu vou acreditar que pode haver uma sorte e eu posso ter posso ter sucesso a vender por um preço ligeiramente superior se isso acontecer se isso acontecer eu ganho mais logo eu fico feliz se nós permitirmos ao nosso cliente proprietário que esse esse esse prazo de de, de testes seja hum, suficientemente curto para não comprometer a venda e o objetivo dele e ao mesmo tempo suficientemente largo para que ele sinta que não, não se precipitou e não uh, vendeu a casa por, por uh, abaixo do valor que podia ter atingido, um, todos, todos saímos a ganhar. Todos saímos a ganhar. E, portanto, é, podem fazê-lo, devem fazê-lo com algum cuidado, devem fazê-lo em, em situações em que, de facto, pode haver ali uma margem. Porque pode haver uma margem de erro, pode haver... Imaginem, numa situação em que vocês têm uma amostra pequena, que não conseguem encontrar as tais 10, 15, 20 casas para comparar. Se eu tenho duas ou três casas, é possível ou não que haja um erro na análise de mercado? É possível, porque se, eu tenho, se a minha amostra é pequena, o que vai acontecer é que a possibilidade de eu errar é maior. Então, sejam, sejam também tolerantes, percebam que nem, nem, nem, sempre, nem sempre nós acertamos com, com, com, no, no meio do alvo, Uh, e, e temos estar aqui uma margem para para alguma para alguma flexibilidade e para algum ajuste em relação ao, ao preço de venda tá bem? Uh, era, era isso que eu vos queria transmitir em relação ao preço uh, mesmo muito importante muito importante não façam angariações sem estudo de mercado não, não estudo de mercado análise comparativa de mercado chamem-lhe o, o que chamarem. Não, não façam não façam angariações sem saber o que é, por quanto é que é que outras pessoas estão a vender casas semelhantes porque senão o que é que estão a fazer? Não, não, não, não faz sentido nenhum. É, é, é estar a colocar um produto no mercado sem saber quanto é que ele pode atingir massa, de valor máximo de venda, não é profissional. É, e só estão a criar má reputação para vocês, má reputação para, para, para a vossa marca e má reputação para a indústria. Não façam isso, está bem? É, fazer um estudo de mercado não é assim tão difícil. É, é, se, se nunca aprenderam como é que faz um estudo de mercado, de uma maneira muito simples, é imaginem que são compradores. Imaginem que são compradores e que têm um orçamento. Podem partir do orçamento que é o preço que vocês idealizam para uma determinada casa. Ou seja 100 mil, 200 mil, 100 mil. E depois, com as características que essa casa tem, vão ao mercado à procura de casas semelhantes. E as casas, quando encontrarem casas semelhantes, aquelas que vão comercializar com um determinado um determinado intervalo de preços. Vocês têm um estudo de mercado. Só têm que escolher a, a quantidade suficiente de imóveis que sejam sejam iguais ou com as mesmas características daquilo que, que querem promover para poderem definir o preço. É, é tão simples quanto isto. Não é mesmo difícil. Uh, se não sabem fazer uh, com um Excel com uma folha de uma folha de cálculo, façam-no intu, intuitivamente. Façam-no uh, com uh, com uh, imprimam os imóveis. Quem não está à vontade com, os imóveis, com números imprime os imóveis. Vejam, digam assim, o senhor, o senhor proprietário, olhe, um comprador que vai lhe comprar a sua casa neste momento, que o senhor acha que vale 200, encontra casas iguais à sua, está aqui uma por 180, está aqui outra por 175, está aqui outra por 177. Quanto é que acha que, que, que as pessoas estão disponíveis para pagar pela sua casa? Se tem uma de 175, 177, 180, quanto é que acha que, que vão querer pagar pela sua? Há 200. Então, e é 200 porquê? Isto é, é, o estudo de mercado, o, o, a ideia do estudo de mercado é esta, okay? de forma mais profissional, de forma mais, mais, uh, mais clara, para que os números nos ajudem a, a, a ajudar o proprietário, que é essa, essa é a nossa função, ajudar o proprietário. Está bem? Espero que, que tenha, sido, tenha sido claro, espero que tenha sido uma... uma um, tenha tido aqui alguma, algumas dicas. Um, em relação ao preço mesmo e às objeções, o, o, há algumas coisas que nós podemos, uh, eventualmente, transmitir ao, ao, ao proprietário. Uh, uma das coisas que, que, que, que os proprietários às vezes dizem ah, eu, eu quero, eu quero uh, uh, 150 mil pela minha casa porque eu paguei uh, não sei quanto por ela. Uh, e, e paguei 140 e portanto agora quero ganhar algum dinheiro com ela e, e, a, e a pergunta que vocês lhe devem colocar eu, eu colocaria mesmo esta pergunta eu disse, olha, muito bem olha, antes de mais obrigado por por me partilhar comigo um, quanto é que qual, qual foi o valor da aquisição da sua casa a pergunta a pergunta que, que eu eu faria é imagino que tinha herdado a sua casa imagino que tinha recebido como herança uh, e que portanto lhe tinha custado muito pouco, ou nada. Um, o preço da sua casa era definido em função daquilo que lhe tinha custado? Não. Não era, pois não. não. Não. De facto, não era. As pessoas não vão dar as casas porque as receberam de herança. Ou não vão, não vão cobrar 10 mil por uma casa que gente quer ter sobre o preço de aquisição. As casas valem aquilo que valem num determinado momento. E aquilo que valem é o preço máximo que alguém está disposto a pagar por elas num mercado uh, que está a funcionar uh, e, e portanto não vale a pena uh, dizermos uh, que ah eu paguei X por uma casa portanto que é X mais Y não faz sentido também não faz sentido aceitar que o preço de mercado seja definido pelo aquilo que o cliente quer comprar um, ah eu quero comprar uma casa de 200 mil que é melhor que a minha Estou num T3 e quero comprar um T4. E eu, eu, este meu T3 vale 150, mas eu quero comprar uma casa de 200. Portanto, vou pedir 200 mil euros pelo meu T3 para pagar a casa nova que quero comprar. Isto também é uma coisa que vos acontece. É, não. Ou é só a mim que acontece? Eu julgo que não. Julgo que acontece a mais pessoas. A, a realidade é que não é, não é relevante para quem está a comprar o que é que a pessoa que vai sair daquela casa hum, vai comprar. As pessoas não pagam mais porque eu quero comprar uma casa superior. As pessoas pagam aquilo que a casa vale. E, porque, e como é que vocês podem... Transferir isto ao proprietário? Podem fazê-lo da seguinte forma, na minha, na minha opinião. Podem um, perguntar ao, ao cliente o seguinte. Senhor é proprietário... Se o senhor fosse comprar uma casa, o senhor tem esta casa que vale 150, eu já lhe mostrei aqui o estudo de mercado, a análise comparativa de mercado, e de acordo com os imóveis que existem no mercado, semelhantes ao seu, a sua casa vale 150 mil euros. O senhor diz-me que quer 200 mil, porque vai comprar uma casa de 200 mil. Diga-me uma coisa, se fosse comprar uma casa de 100, faria sentido receber 100 por uma casa que vale 150? Façam as perguntas aos clientes. Façam as perguntas aos clientes. Este, este tipo de perguntas. Porque os clientes, quando são confrontados com uma situação que é a situação contrária, a situação contrária daquilo que eles estão a, a, a experienciar ou a querer, muitas vezes eles vão, vão perceber que aquilo que eles estão a, a, a pretender é errado, não faz sentido. E, portanto, ajudem os clientes também a ultrapassar isso. Dizem, não faz sentido, nós podemos tentar, mas o facto do senhor ir comprar uma casa mais, mais cara não vai fazer com que o cliente esteja disponível para pagar mais. Ah, mas eu fiz aqui, eu tive aqui momentos muito felizes da minha vida. Ok, e então? Ótimo. leves consigo no seu coração, para, próxima, para o próximo sítio onde vai. Isso, para a pessoa que vem para aqui, não vale nada. O que vale são as paredes, o que vale são, uh, uh, são os acabamentos, o que vale são, são algumas modificações que possa ter feito na casa, o que vale são uh, uh, uh, a qualidade e o estado de conservação do imóvel. E, e como tal, um, temos de ter cuidado quando, quando fazemos a agressão, temos de ter o cuidado de, de garantir que o preço está certo uh, e, ao mesmo tempo, que, um, que os clientes têm... têm um, tem essa noção de que, primeiro, não é quanto eles pagaram que, que vai influenciar o, o valor do imóvel. Segundo, não é o valor daquilo que eles querem comprar que, que, que, que também vai determinar o valor porque nós podíamos ter, ter, ter feito desculpem, não é o, aquilo que eles vão comprar que vai determinar o valor daquilo que eles estão a vender, está bem? Isto, é, isto é em relação ao preço. Se surgirem mais algumas questões em relação ao preço, coloquem-me aqui, obrigado por estarem a colocar nos comentários, sinto-me sinto acompanhado, olá João Cardoso, olá César, olá Rui, quem é que está aqui mais, olá Clara, olá Nelson, olá Elsa, olá Ana Sofia, muita gente, muito, gosto muito em vê-los por aí, é, é espetacular, coloquem aqui as vossas questões, Uh, e os vossos apontamentos em relação àquilo que eu digo uh, e, e, e obrigado por estarem aí desse lado um, então, em relação ao preço é isto e acho-me que, eu sei que é muito difícil um, e precisa é preciso uma grande capacidade de, de, de, de autovalorização e de capacidade de, de percebermos que somos profissionais e que por vezes temos que rejeitar uh, aquilo que é a nossa ferramenta de trabalho que é uma agressão. Uh, e eu sei que é difícil a sério, eu sei mesmo que é difícil porque o, o, se quem controla as angariações controla o negócio então eu vou, eu vou desistir de uma angariação por estar, por estar fora de preço pode ser um contrasenso, mas não é a vossa reputação enquanto angariadores também depende das angariações que vocês tiverem feito e se angariam fora de preço o que estão a dizer e a transmitir a outros clientes também, isto eu enquanto enquanto, enquanto Aí eu angarii este fora de preço e houve um cliente que foi à minha página a ver o que eu estava a angariar. e como eu trabalho numa determinada zona de posicionamento, depois disse ah, mas você engariou ali uma casa por, por 200, porque é que não angariar a minha também por 200? A minha casa até é melhor que aquela porque os clientes fazem, estão interessados no vosso trabalho, vão à vossa página, vão ver as agressões que, que vocês têm e dizem, então, mas se você já angariou esta casa por um determinado valor, que não vai angariar agora a minha por este? Porque é que a minha casa é que aquela? E vocês vão ter que estar a justificar que o caso do outro foi um caso específico e não faz sentido é, é mesmo é mesmo é mesmo mal para o vosso negócio é, é, é, é mal para para a vossa carreira enquanto angariadores. outra coisa que que é uma, um um falso argumento é ah, eu vou angariar porque um, eu vou angariar porque se eu tiver a angariação, chegam contactos e eu não vendo aquela engariação mas vendo outra não isso é mau serviço isso é estar a enganar o cliente isso é, é para já vem clientes errados. Uma, se eu ganharia uma casa de, de, de 700 mil euros por 950, é, é, ok, atrai clientes e eu posso qualificar bem aquele cliente e servi-lo e vender-lhe alguma coisa. Mas na realidade, pensem lá, pensem lá um bocadinho comigo, eu estou a fazer bem o, o, o meu trabalho? Não, estou a, estou a usar aquela casa, não estou a servir aquele cliente, não estou a vender aquele cliente, não estou a ajudar, que é o que eu devo fazer, deve ser o meu foco principal, estou simplesmente a atrair outros outros outros clientes neste caso compradores para não para vender aquela mas para uh, me servir a mim e isso eu acho que é errado eu acho mesmo que a nossa principal função enquanto negros imobiliários é servir os nossos os nossos clientes e isso passa por dizer a verdade isso passa por ser responsável naquilo que fazemos isso passa por neste caso dizer que não quando está fora de preço César neste período qual a regularidade como te parece que devemos rever o estudo de mercado fizemos na agressão todas as semanas ou sempre tínhamos uma, uma uh, propostas. Olha César, excelente pergunta, excelente, excelente pergunta. Um, o, que, o que é que eu te diria? Um, eu acho que pode fazer sentido, sim, fazeres um estudo de mercado sempre tiveres uma proposta, porque uh, no fundo estás a aconselhar o teu cliente proprietário, estás a aconselhar o teu cliente proprietário e podes inclusive uh, a, a apresentar uh, o novo estudo de mercado ao teu colega. Que te, que te apresenta a proposta com a resposta do cliente, imagina é, é, imagine, vamos supor, um caso fictício, César, eu tenho uma casa que está a uma, uma moradia em Benfica, digamos, está à venda por 650 mil euros. E essa moradia tem uma proposta de 550 mil euros. Vamos supor, vamos supor. E o que é que eu vou fazer? Eu, quando receber essa proposta, vou ao mercado, vou às minhas ferramentas de análise de, de mercado, vejo quanto é que vale esta moradia, que está à venda por, por 650, atualmente no mercado, e quando apresentar a proposta aos meus, aos meus proprietários, apresento também o estudo de mercado atualizado, para que eles possam dizer, ok, então, esta proposta versus aquilo que é o estudo de mercado, que está adequada, está acima, está abaixo, quanto é que está abaixo, faz sentido fazer uma contraproposta, rejeitamos só porque está completamente descabido, isso eu não conselho, nunca aconselharia o proprietário a fazer, acho que devem sempre fazer uma contraproposta. Um, e, e portanto, sim, sempre que tiveres uma proposta, faz sentido apresentá e, e sim, e quando responderes ao colega, imagina que há uma uma contraproposta para, para, para essa proposta de 550 e que a contra é de 600. Vamos só supor. Então, tu vais acompanhar a contra-proposta do estudo de mercado, dizer, olha, os meus clientes, com base nesta, nesta proposta que eu tenho aqui, que tu me fizeste, e com base no estudo de mercado que eu lhes apresentei, eles entendem que ainda estamos longe daquilo que é o valor de, de, de, de mercado da, da propriedade e, como tal, eles fazem a contra-proposta do valor que tu tens aí. Portanto, sustenta dos dois lados. Acho que, acho que sim que, que deves fazer. Não havendo propostas não havendo propostas, já por si é um indicador não é, César? Vejam, pensem lá uma coisa. Nós temos a casa no mercado por aqui se a casa não tem visitas se a casa não tem pedidos de, de, de, de informação se não, tem, se não tem pedidos de informação se não tem visitas, se não tem propostas o que é que está errado? O que é que pode estar errado? Só há duas coisas que podem estar erradas ou é a promoção, a promoção que, que eu, agredor imobiliário, estou a fazer, eu não estou a comunicar a um número suficiente de pessoas que aquela propriedade existe com um determinado preço, com determinados atributos, ou então o preço da propriedade, eu estou a comunicar e estou a fazer as ações de marketing normais e necessárias para espalhar a um maior número de pessoas e o preço da propriedade não, não faz sentido, não, não, não, não está a bater certo. Um, há sempre um comprador para um imóvel. Sempre, sempre, sempre, sempre. Se não encontram esse comprador, é muito simples. Ou estão a promover mal o imóvel, ou o preço está errado. Portanto, o que eu te diria, César, em resposta à tua pergunta, é que um, um, se, se não for antes, não, mensalmente, se não for cada vez mais uma proposta, mensalmente. Deves, deves, fazer uma, deves fazer uma avaliação uh, daquilo que estás a fazer com o imóvel, todas as ações de mar para prestar contas ao proprietário. E nesse, nesse momento de prestação de contas mensal, um, deve ir também uma, uma atualização do estudo de mercado. Sempre, sempre, sempre, sempre. Com o que foi vendido, com o que entrou de novo, com o, a, a nova concorrência que aquela Casa tem, para que o proprietário tenha todas, toda a informação do seu lado e possa tomar as melhores decisões. A nossa função, enquanto agregadores imobiliários, enquanto consultores imobiliários, é servir o cliente, e servir, neste caso, é, é, é trabalhar a informação do mercado, que é, que é difusa, que, é, que está espalhada, que não é clara, e, e, e, e, e apresentá-la, numa, num formato simples, que uma pessoa que não percebe daquele mercado possa perceber, ok, então, a minha casa é, é, é esta, tem estas características, tem esta concorrência com estes preços, ok, e, e as pessoas conseguem perceber. As pessoas conseguem, se nós simplificarmos suficientemente o processo, as pessoas chegam lá. Não é, não é, não é, não é assim tão difícil. Nós é que achamos que, se está se a ser difícil para o nosso proprietário perceber, temos que melhorar a nossa comunicação. Está sempre, está sempre deste lado, está Cabe-nos a nós melhorar a comunicação para, para que as coisas sejam, sejam mais, uh, mais claras. O, o Rui... Uh... Não sei onde é que está. O Rui já desapareceu. Ele uh, ter feito pelo comercial que eu trabalho. mercado ajuda isso, isso. Uh, sim, sem dúvida. O Rui, o Rui falou nisso, Eu estava também, também, também estava um pouco a falar nisto. Quem acompanha compradores também deve fazer estudos de mercado, não é só quem faz uh, angariações. Uh, eu concordo totalmente contigo, Rui. Uh, o, o, um dos, eu acho que uma das funções, eu acho que uma. Aliás, vamos um bocadinho mais atrás. Uma das razões porque as pessoas não se fidelizam a, a, a na, enquanto compradores a um agredor imobiliário é que não vem a razão para isso, não vem mais valia para isso, e eu, eu recordo-vos que em, em 2000 2002, 2004, quando eu comecei no imobiliário, não havia também essa valorização do agredor. as pessoas não percebiam porque é que haviam de, de trabalhar em exclusivo com um o não não, não, não não fazia sentido se eu posso trabalhar com muitos, que é que vou trabalhar só com um? Não, não fazia sentido para elas. Foi preciso uh, nós sermos mais profissionais, nós apresentarmos mais, mais valia ao serviço, nós sermos, termos, termos, termos, de facto, um efeito diferenciador e um efeito de, de potenciador da venda para que os proprietários começassem a querer engreadores e procurarem engreadores bons e procurarem pessoas que tenham resultados e procurar pessoas que façam serviço e que prestem contas. O mesmo com os compradores. Exatamente o mesmo que os compradores. Um, eu acredito mesmo que um comprador pode ser fidelizado através de um contrato de exclusivo, desde que haja serviço. Esta coisa de, ah, eu quero um contrato exclusivo para que a pessoa depois não possa vender sem ser comigo, ou não possa comprar sem ser comigo, mas não faça nada, é, é bullshit, não façam isso. É mesmo, não, é, é, é, é, é o pior que podem fazer. Então, se eu, como o Rui diz, e muito bem, se eu sou um comprador e estou a acompanhar estou uh, uh, a ser acompanhado por um, um, um representante Opa, não era espetacular que esse representante cada vez que eu fosse fazer uma proposta me desse um suporte de mercado através do estudo de mercado não era, eu acho que era espetacular acho que era mesmo espetacular e os, e os, os, os angridores que estão a fazer isto e eu acredito que já há alguns a fazer vão se sair muito bem porque esse, esse comprador vai dizer a outros compradores e vai dizer a outros proprietários trabalha com esta pessoa, porque é profissional. Trabalha com o Nuno, porque o Nuno, quando eu quis fazer uma proposta, ele, e lhe perguntei, Nuno, o que é que acha de eu, de, de, eu, de eu apresentar 180? O que é que acha de eu apresentar 320? O que é que acha de eu apresentar 710? E o Nuno diz-me, se esse é o, é, é o valor certo para si, vamos apresentar esse valor. E eu vou ajudá-lo. Vou fazer o estudo de mercado para este imóvel. Vou ver o que é que o mercado diz em relação a este imóvel para ver se, de facto, está a fazer uma, uma boa proposta. O que o Rui diz é, é, é, é, é um pouco antes. é Eu, antes de ir fazer a visita ao imóvel, já estou a fazer o estudo de mercado e já estou a antecipar se é ou não o, o, o valor certo. E, é, dá mais trabalho, Rui. Não sei se fará, se fará tanto sentido. Uh, não sei se fa faz sentido para cada visita que tu fazes, fazes um estudo de mercado. Pode ser um pouco mais. O que eu acho é que, enquanto engajador imobiliário, quando anda a pesquisar imóveis para um cliente uh, compradora, eu vejo o que é que o mercado... Portanto, eu vejo quais é que são as propriedades que se podem enquadrar. Uh, e, e, portanto, tenho uma noção de qual é que é o valor. Pode não ser uma noção muito, muito suportada por, por, por dados estatísticos, mas tenho uma noção de qual é que é o valor de uma e portanto posso uh, uh, um, uh, apontar e apresentar aquela propriedade ao meu, ao meu comprador com alguma tranquilidade. No momento da, da, da proposta, para que ele faça a melhor proposta possível, e até para que essa proposta esteja suficientemente uh, suportada para ser aceito pelo outro lado, pelo proprietário, então, então sim, eu apresentaria uh, como serviço ao comprador o, um, o estudo de mercado da... Da, da propriedade. Um, e portanto é, é isso. Em relação ao preço, é isto. Não sei se há mais alguma coisa que queiram, queiram falar sobre, se, queiram que eu fale sobre sobre preço, mas para já são as, as duas as, as situações que me recordo. Um, o, que, o, que, o que é que eu vos posso dizer mais? Tinha aqui mais um, mais um tema, que é um tema que eu, que eu também falo, que eu falo muitas vezes. Uh, vamos mais ou menos com 40 minutos, e, e eu tenho mais 10, 15 minutos para falar sobre este tema, e eu, eu acho que é um tema que, que é importante para todos, que é uh, a exclusividade. Uh, o, o, quando, quando eu fazia formações de, de, de, de agriação, uh, e, e, e em todas as formações que, que fiz, contava uh, a coisa é que eram as objeções mais comuns, a primeira, não havia nenhuma, não, não houve nenhuma formação que eu fizesse e fiz algumas em que não aparecesse o tema da, da, da, da exclusividade ah, é a qual é que é a objeção? ah, a exclusividade, ah, qual é que é a objeção? exclusividade exclusividade ah, é... toda a gente uh, me dizia que uh, o maior problema, a maior objeção que tinham era angariar exclusivo e um, eu sempre tentei desmistificar isto por uma razão. Para mim, o exclusivo não é uma objeção. E eu digo isto não é porque ah, eu sou muito bom e sou espetacular e o exclusivo não é, o exclusivo é fácil. Não, o exclusivo, o exclusivo e, e eu vou tentar transmitir isto do melhor que sei e se vocês levarem isto convosco no futuro, a sério, vai-vos facilitar mesmo a vida porque isto é sobre objeções na angariação e esta é a que surge mais vezes. Mas o exclusivo é uma falsa objeção, okay? O exclusivo não é uma objeção, o exclusivo é uma capa. Okay? E porquê que, é um, porquê que não é uma objeção? Porque é exatamente isto, o exclusivo é, é, é, uma, é uma máscara, okay? É uma máscara que existe em cima da verdadeira objeção. Eu tenho que tirar esta máscara para saber o que é que está aqui por baixo. E, portanto, o que vocês têm que saber é... O que é que o cliente não gosta no exclusivo? Ou o que é que o cliente sabe sobre o exclusivo e que o leva a sentir que eu não trabalho em exclusivo? Ah, eu não quero o exclusivo. Ah, eu exclusivo, não trabalho com o Remax com exclusividade, não. Eu não trabalho com a Cintra exclusividade, não. Eu não trabalho com a KW de exclusividade, não. Não, o exclusivo porquê? Eu tenho que perguntar ao cliente, muito bem, ok? bom respeito a sua posição e, e, e se me permite a pergunta o que é que no exclusivo o que é que no exclusivo não gosta o que é que uh, no trabalhar em exclusivo para si não faz o que não faz sentido e o cliente faz responder. E normalmente as respostas são Ah, eu não quero exclusivo porque já tive um exclusivo com uma imobiliária e tive uma má experiência. Eu não quero exclusivo porque vocês angariam um exclusivo, prometem, prometem, prometem, depois não fazem nada. Ah, eu não quero exclusivo porque eu quero terem mais, mais imobiliárias porque se tiverem mais imobiliárias posso vender uh, mais rapidamente. Eu dei-vos estas três, que estas são as, provavelmente as mais frequentes. Uh, estas é que são as objectos o exclusivo não é uma objeção. O exclusivo é como o cliente vê uh, esta limitação. Okay? E o que vocês quando estão a abordar, por isso é que eu estou a dizer, não pensem no exclusivo como uma objeção. A objeção é o que está por trás. Eu tenho que perceber uh, qual é que é a objeção do cliente. Depois há, outra, há outra, outra situação que é, a maior parte dos comerciais que eu conheço, o que fazem é... Ah, você não quer o exclusivo, mas deve ter o exclusivo. O exclusivo é melhor porque eu represento, não há não sei equipe, não há não sei quanto. Não, mal. Não comecem a disparar, não comecem a disparar uh, argumentos, não comecem a disparar uh, razões porque o cliente deve trabalhar com, com vocês. Podem acertar, podem acertar numa ou duas razões porque o cliente quer trabalhar com, convosco. Mas na maior parte dos casos estão a ser é muito chatos. Estão a ser mesmo muito chatos com o cliente. A minha sugestão é que perguntem identifiquem qual é a é que quer é não quer trabalhar em exclusivo. Identifiquem qual é que é a razão que de facto leva o cliente a entender que não é positivo para ele, não é benéfico para ele ter o exclusivo. a exclusivo. E vão ver, se, se se fizerem este processo e se forem apontando as objeções que vão surgindo, vão vão ter umas umas 7, 8 no máximo. Estas três são as mais frequentes. Um, uh, não quero porque tive uma, uma, uma má experiência. Não quero porque um, já tive... Um, uh, vocês prometem muita coisa depois não fazem nada depois do de exclusivo. E a, a terceira é não quero porque se tiverem várias, várias uh, imobiliárias posso vender com mais facilidade. E eu posso, prometo, no próximo, no próximo live, que é na próxima quinta-feira às três, eu vou falar sobre estas três e como ultrapassar estas três. Mas uh, uh, hoje não vamos falar sobre isso. Hoje, hoje vamos falar sobre, uh, o que, sobre tirar, tirar a informação do cliente. Sobre pedir a informação ao cliente. Que é como é que façam a pergunta. É mesmo importante fazerem a pergunta. Uh, um, eu costumo contar uma história sobre uh, porque, é que, porque é que eu acho que é tão importante perguntarmos de facto as coisas ao, ao cliente. Eu quando, quando abri a minha primeira loja da Remax em 2004 tive que comprar imensas coisas. Uh, tive que comprar material, tive que comprar secretárias, tive que comprar cadeiras, tive que comprar material de escritório, tive que comprar... E uma das coisas que, que todas as lojas uh, hoje em dia têm, na altura também que se começava a ter, são aquelas grandes fotocopiadoras, que é um investimento de, volumoso, as, as multifunções que fazem digitalização, que fazem scanning, Na altura enviavam faxes. Um, e, e, e, portanto, eu, eu chamei uh, as, três, as três, empresas, três empresas de topo no mercado uh, uh, para me virem fazer uma apresentação da marca. E, entre elas, estava a empresa número um no mercado, uh, na altura, não sei se ainda é, uh, que era a Xerox. Uh, e o representante da Xerox veio, teve a oportunidade, e era o número um eu chamei, como chamei outros dois para me fazerem a apresentação e a demonstração do, do equipamento e, e, e me explicarem uh, as vantagens de comprar uma ou comprar outra. E o, e o, o, o tipo de, de, da Xerox, a única coisa que me dizia é, nós somos o número 1, um, nós somos o número 1, um, nós somos o número 1 um, e vai comprar, e um o número um e o número, um, número um e ele só, só, só apontava um, razões que para mim não faziam um sentido nenhum. Eu, eu não iria comprar uh, a marca, não iria comprar aquele equipamento especificamente só porque ele era o número um. Então, uh, acabou por perder o negócio, uh, porque a única coisa que ele conseguia argumentar era que era o número 1. Um. Uh, e isso para mim não foi suficiente. E eu acho que muitas vezes, uh, principalmente para quem está na Remax, uh, e, e não me leva mal a dizer isto, uh, este é o único argumento. Nós somos o número 1, um, temos mais visualizações, somos isto, somos aquilo, somos aquilo outro. E o cliente não quer saber disso, o cliente quer saber é como é que tu vais ser o número um para mim ou como é que eu vou ser o número um para ti. Um, e, e para isso eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que perceber uh, junto do cliente o que é que ele quer, quais é que são as motivações, como é que ele gosta de trabalhar, quais é que são as expectativas dele e, e são estas perguntas que são importantes de fazer. No que diz respeito ao exclusivo, quando o cliente me está a dizer eu não quero trabalhar em exclusivo, ok? Perguntem, respeito, é, é natural. Muitos clientes que trabalham connosco e muitos clientes que já não trabalham porque nós já vendemos os seus imóveis, não queriam trabalhar em exclusivo. E eu quero saber porquê. Quem sabe, essa razão por que o senhor uh, não quer trabalhar em exclusivo, não, não, não, não, não possamos chegar aqui ao entendimento e, se calhar, uh, pode ter os nossos serviços e, um, e não ter essa preocupação. E quando, os, quando, quando o cliente nos dá a razão, aí sim, vocês identificam a objeção e podem trabalhar a objeção. Trabalhar a objeção. Uh, há, há muitas técnicas, há muita gente que apresenta muitas técnicas. Eu, eu, eu trabalho com uma técnica que aprendi há muitos anos, aprendi com o Ângelo Fradera, um, e uh, que continua a, a, a aplicar, que é CPR. Um, uh, C de concordar, P de perguntar e R de responder. Sempre trabalhei as objeções assim, o percebo perfeitamente, entendo termos daquilo que me está a dizer, obrigado por partilhar isso comigo, é o concordar. Não quero dizer que eu... Uh, eu tenho a mesma opinião que o cliente é pura e simplesmente uma forma e uma metodologia para tornar aquela conversa, tornar aquilo que às vezes ser uma, uma batalha numa coisa mais leve, numa coisa mais, mais tranquila. Portanto, o primeira transformar, de pegarem esta objeção e com, com a coisa com, com a questão do exclusivo, é exatamente igual, é, senhor proprietário, obrigado por partilhar isso comigo. Eu percebo perfeitamente. Eu eu percebo que existe essa ideia de que se, se, se trabalhar em exclusivo não pode vender, não pode entregar outras e que se entregar a outras é mais, é mais vantajoso para si. Concordar faz tem um efeito psicológico muito importante com o, com o cliente, que é quando o cliente está com o um vendedor, ele espera que o vendedor o tente convencer de que aquilo que ele pensa não está certo. E quando vocês concordam com ele, automaticamente aquela posição de, de, de, de batalha que existe do, do, do proprietário convosco, que é vamos entrar aqui numa argumentação e eu quero ganhar o meu argumento, desaparece, porque vocês não estão a entrar em conflito com o cliente, vocês não estão a entrar em argumentação com o cliente. E não entrem, isto é uma coisa que eu também aconselho sempre, não vale a pena entrar em argumentação com os clientes. Sabem porquê? Porque eles podem sempre dizer que não. Não. A decisão é deles. E se eles dizem que não, o que vai acontecer é que vocês já perderam. Portanto, não têm que aceitar tudo o que os clientes vos dizem, óbvio, não têm que aceitar, mas podem simplesmente um, fazer as coisas de uma forma diferente e de uma, cor, de uma forma mais suave para todos. Neste caso, concordando ou percebe, percebendo o ponto de vista do cliente. Uh, isto é, é, é, é muito facilitador do, do, do próximo passo. E o próximo passo o que é que é? É o P de perguntar. O Pedro perguntar, onde também se inclui o isolar a objeção, é, muito bem, essa é a sua única preocupação em relação a, a, a trabalhar comigo, é a única objeção, a preocupação que tem é, é o facto de eu trabalhar em exclusivo, ou até mais alguma preocupação. E, ao mesmo tempo, perguntar mais sobre o assunto. fale mais um pouco sobre isso. Porquê que, porquê que para si... Uh, não é aceitável trabalhar em exclusivo. O que é que acha que é, é tão mau para ser si no exclusivo? Perguntem ao cliente. Com, com tranquilidade. Não, é, não sejam manhosos, não queiram ganhar... A... a ideia é, vamos transformar isto numa conversa tranquila, numa conversa honesta, numa conversa em que eu estou de um lado e tu estás do outro, mas estamos a trabalhar em conjunto para um objetivo. E o objetivo é vender a tua casa e vender a tua casa o mais rapidamente possível pelo melhor preço. Esse deve ser o objetivo, esse deve ser aquilo que, deve ser aquilo que vocês pretendem atingir. E esta pergunta pode ter várias etapas, portanto o concordar baixa as defesas do cliente, o perguntar é explorar um pouco mais sobre a necessidade e sobre e podem ter que fazer várias perguntas, ok? A ideia é chegar então tão profundo quanto possível em relação à objeção, em relação àquilo que leva o cliente a não querer trabalhar com um determinado sistema, a não querer entregar dentro de um determinado prazo, a não querer entregar em exclusivo. Neste caso estamos a trabalhar em exclusivo. Um, e, por último, o responder. A resposta é uma argumentação. É uma argumentação... Mas esta argumentação já vai para a, para a base, para a sustentação da objeção do cliente. Não vai para o topo da pirâmide onde o cliente diz ah, eu não, quero exclusivo, eu não quero trabalhar consigo porque é exclusivo. Se não estão a responder aqui em cima, vocês estão a descascar todas aquelas, todas aquelas objeções que o cliente tem e quando, quando, quando percebem qual é que é a base de todas, ok, muito bem. Então a tua base é tu não queres trabalhar em exclusivo porque se trabalhares em exclusivo Uh, não podes entregar a mais agências e se se entregares a mais agências acreditas que vais vender mais rápido okay? e aqui é que eu vou responder okay? e eu agora não vou responder vou responder só para a semana na semana eu, vou, eu prometo que vou responder e esta para mim é mais fácil esta é a que surge mais frequentemente e é também a mais fácil de todas um, e, e, e eu prometo que vou, vou, vou responder na, na próxima semana. Um, e, e para já um, é, é assim, espero que tenha sido útil, vou só, vou só um, voltar a falar no, no método, o método é o CPR, concordar, perguntar, responder uh, e um, devem trabalhar todas uh, todos as objeções assim. E, e, e, e acredito sinceramente que se utilizarem esta metodologia e se trabalharem com com o um método de CPR, vão primeiro, não vão irritar os clientes. É muito, muito, muito, muito desagradável ter um angariador à nossa frente que está sempre. Uh, parece estar sempre a ganhar sobre nós, parece estar sempre a nos provar um erro e eu não trabalhar. Um, é, é desagradável. Não, não, não, não recomendo nada que façam isso. Um, e se. Uh, se eu estiver também constantemente a metralhar e os vendedores são conhecidos por metralhar e por chatear é, até, é, é falam até que o outro se cale e vamos ver que e, e eu vou ganhar porque tu não vais ter paciência e vai assim. Não, não é essa a ideia. A ideia é de facto ir ao encontro daquilo que são as necessidades do cliente perceber quais é que são os seus receios quais é que são as suas motivações e, e trabalhar com ele em conjunto. Tá bem? Uh, e se seguirem este método tem mais uh, hipóteses de de, de atingir este, este objetivo, atingir esses resultados e, obviamente, de, de, de fazer mais angariações ou de ultrapassar as angariações, de, as objeções com mais, com mais facilidade. Bom, por hoje é tudo. Eu espero que, espero que tenha sido útil. E um, um, para a semana, quinta-feira, uh, às 15h, uh, cá estarei. Para, para conversarmos mais um bocadinho, está bem? Uh, já sabem, se, se, se houve alguma coisa que não ficou clara no, na, na, no, na minha conversa convosco, deixem aqui nos comentários, eu vou ver os comentários, eu vou responder a todos, vou escolher alguns comentários para desenvolver para a próxima semana. Uh, muito obrigado por estarem aqui, partilhem, uh, é, é a minha ideia é servir, servir o mercado imobiliário, servir os colegas que estão na mediação imobiliária, uh, estou disponível para, para ajudar, e estou, estou, estou sempre disponível por, por responder às vossas, às vossas questões uh, sou, só, sou só um colega como vocês não tenho respostas para tudo tenho a minha metodologia para fazer as coisas um, e acredito que ela possa de alguma forma contribuir fiquem bem, tenham, tenham um excelente dia e uh, até à próxima, próxima quinta-feira às, às 15. Obrigado